E aí, gurizada, como estão vocês? Iniciando mais um vídeo aqui e hoje o bagulho vai ser louco. Vou mostrar minha semana pra vocês. A gente tá indo pro Brasil no final da semana, que a gente não pagou a academia, então a gente vai fazer aula experimental em tudo que é lugar. Mas isso aí, segue a vinheta, é nóis. Tem alguém experimentando o um novo Apple Watch aí, é, a... nossa, Morfador, Power Ranger, Rosa Isso aí, a gente vai treinar agora Eu Acabei de ligar para um ginásio Pra uma academia, não, não, não vamos falar ginásio, né? É uma academia que tem aqui perto E já marquei pra gente ali fazer uma aula experimental Porque o nosso plano acabou ontem E a gente tem mais cinco dias, seis dias daqui Portugal antes de ir pro Brasil, eu tô indo de férias, Dona Fran está indo permanentemente, vai curtir o último carnaval, ela vai fazer faculdade lá e eu vou vir fazer minhas coisas. Ela está se separando amigavelmente, não teve nenhum problema, nenhum relacionado à putaria. E tanto que a gente vai <risos> terminar terminou de passar o carnaval juntos, né? normalmente as pessoas terminam antes do carnaval para curtir o carnaval ah. solteiro. A gente, vai... a gente vai curtir um carnaval ainda, porque quando a gente começou o namoro, foi num carnaval também. Uhum. Então a gente, nada mais justo do que terminar também num carnaval. Duas horas andando, a gente tá chegando aqui na academia. É ali, ó. Vamos ver se vai ser top ou não, se der o filmo ali dentro pra vocês. Vamos aqui. A academia. Não parece ser muito grande, né? Mas vamos ver. acabamos de sair da academia. Aí a, a dona Fitness, Francine, ela fez o aeróbico. Quanto tempo tu fez? 52 minutos. 52 minutos? Que isso, hein? Eu fiz um treino de jejum de... é ainda. Eu fiz um treininho de peito e lateral de ombro. E foi pesado, academia top pra caramba. Tipo, é compacta. Academia compacta. Mas tem todos os aparelhos, top. É a gente tá? é e Tecnodin, dá pra fazer um treino muito bom ali. A climatização do ambiente lá é muito top. Fica sempre geladinho. Tem a, luz. a luz. também. E tem espelho por tudo que é canto, que deixa o cara gigante. Ah, isso que é <risos> Então, academia aprovada, a primeira que a gente foi. Né, de teste. Mas eu acho que é da manhã grátis. de amanhã vai ser mais top ainda, eu tô ansiosa. Fitness up. Fitness up. Laseada, tamo indo... Que de hoje? Terça-feira? É. Terça-feira. Dá um oi pra câmera aqui. Oi. Tamo indo na próxima academia, segunda academia, teste grátis. Vamos ver, essa eu acho que vai ser a mais top delas Daí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Acho que essa maior dá pra eu mostrar lá dentro Bora lá Acabamos de chegar Aí ó, chega uma vaga Bem certinha Onde é que tá indo? Ah tá E vamos ali na academia agora Será que eles deixam entrar um cara tão monstruoso assim? Ah tá louco Usa mais peso que o normal né Olha lá, a academia é aquela Aí, novinha, bora, marombeira? Minha amiga Francine, bora. Amiga o caralho, namorada até o carnaval. Ah, tá. Não devia ser o contrário. Namorar até antes do carnaval. Nossa, a gente não. tá fazendo o contrário. Me dá mãozinha aqui. Dá a mão. Enquanto pode. Mão dada. Bora, aquece Fazendo aquecimento, aí depois vai fazer elevação. Bora! Com essa luz aqui o pai tá on, tá ligado? Olha o tamanho do pai. O pai tá grande ou não tá com essa luz aqui? Tá grande. Cara, já mudado, então, tô fazendo já posterior de ombro, o treino foi assim, ó. Ah, uma merda, mas a gente continua aqui no foco, duas horas treinando, três exercícios só consegui fazer, não tô sentindo porra nenhuma, porque a Fran não achava nada na academia, de ficar o tempo inteiro em função de achar peso, correr atrás de coisa. Ai, mas é porque eu acho que tinham uns tinha ladrão de anilha. Não consegui fazer nada, agora tô aqui, tentando dar um jeito nisso. Tá, vai. Viu, meninas? Isso que é um namorado bom uh, Não foque no treino dele pra ajudar a namorada Não aceitem menos que isso Teu futuro mesmo, Rapaziada, acabamos de sair da academia ah, Teve treino cagado, teve. teve Teve três horas de treino, teve <risos> Mais meia Mas, né Lá tô Então Ela conseguiu ainda treinar ah, um pouco melhor Ah, mais ou menos é que eu deixi... Até que meu treino não foi ruim Mas o problema é que eu descansei muito Entre um exercício e outro Aí meio que Academia top pra caramba Nossa Só que tem que Não tem o negócio de prender nos pés Que ela queria fazer Roubaram Olha que chinelagem Meu Deus Ela que queria coisa... fazer coice ah. E roubaram os negócios de prender nos pés não lá, não Mas isso e... aí Amanhã tem mais uma academia, a gente tá vendo ainda onde é que a gente vai ir E daí a gente mostra pra vocês É nóis Estou aqui Mais um dia Com a minha belíssima Futura ex-namorada Mais um dia de treino, menos um dia de namoro E é isso aí, vamos lá Vamos destruir tudo, a gente tá saindo cedo Nem amanheceu ainda O sol nem apareceu, o carro tá longe de casa Poucos dias pro Brasil Carnaval, o bagulho vai ser louco, tio Pai tá on. Vamos. Agora tá levinho Aí como é que tá o shape do pai Projeto Brasil Carnaval Isso aí Meu treino, tem que sair correndo pegar o carro Senão vamos multar lá Por causa do parquímetro É isso aí Vamos juntos A gente acabou de treinar Fizemos... Fizemos não, eu fiz o braço e a dona Francine. Ombro. Ombro é e aeróbico. Isso aí. Como é que foi o teu treino? Foi bom? Foi treinado. Foi? Depois de um mês sem treinar superior. Não é? Tá um tempo sem treinar superior aí. Porque o superior dela desenvolve muito fácil. Tá treinando pouco também inferior, tá fazendo só algumas coisinhas de glúteo e posterior. Porque ela tá muito monstra. Dando aqui ó, pisando um pouquinho no freio para não passar demais, mas isso aí, que de genética boa, né? Fazer o que? Vem com o pai. Bom dia, aqui é o Felipe. Olá, bom dia, Felipe. Posso bom ajudar? Uh, então, eu e a minha namorada a gente okay. queria ver se dá para fazer uma, uma aula experimental aí na academia. É. Ai. Já era, pai Vamos lá, vamos treinar dentro, entramos no ginásio já O pai tá on Bora Bora, tá pronta? Bora, vamos Vamos, lá. Tô... vamos? Vai, gente. Ah, tu não quer aparecer? Não Mas vai Tá dentro, grisada Aí, ó mas é grande pra caramba É isso aí, bora lá Mano, estamos em outra zona aqui De cross training E tem vários aparelhos também Muito foda A gente vai começar aqui fazendo uma infra Na prancha, declinada A gente vai começar aqui o movimento bora. Ah, nada tá movimento de sono, que isso! Então vamos fazer abdômen, panturrilha uhum. e aeróbico, fechou o trilhinho, vai ser de boa hoje, Que amanhã tem treinão de perna pra ela e pra mim treinão de ombro, vamos dar. Terminamos o abdômen agora e por uma raridade, Dona Francine tá fazendo panturrilha, que isso aí, que motivação. Agora? Parece que dá vontade de cagar toda vez que você faz panturrilha. Verdade. Não é mais uma pessoa não vai no banheiro Ela nunca faz bicicleta. O que será que tá fazendo hoje? Por que tá fazendo bicicleta? Eu nunca faço lá para o meu, muito medo, mas eu não me. Ruim o aparelho? Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Qual? E aqui também, qual é certo, elíptico, né? O elíptico? Muito ruim, os dois são itens. Isso aí, já. Estamos no aeróbico E terminando aqui Tem que ir pra casa, tem que ir correndo porque Achei o carro no parquímetro Senão vão multar a gente daqui a pouco Fazer meia horinha e já era Amanhã teve vai ser louco, caralho Último dia de treino aqui em Portugal hum. Tá empolgada? A gente ir lá na... Caramba, como o rosto Essa é a realidade, filha. Nossa, mas não sou tão feliz, assim. <risos> Tô te zoando. É. A gente vai lá, eu vou treinar ombro. Ela vai treinar a perna. Bunda. Bum... Bum... Ah, é bunda. Não é perna. É bunda. É tio, glúteo. glúteo. E... É vai ser lá na Mr. Big Evolution. Em... Onde é que ela é? Lá? É Carcavelos. Carcavelos. É, pra cascais. é, agora é cedo pra caralho, porque depois a gente tem... Teste do Covid para poder ir pro Brasil. E tomara que a gente passe um teste, né? ah, no teste. <risos> tá. É nós, gurizada, tamo junto. Chegamos. Bora. Chegamos na academia. Já mostro para vocês. É o seguinte: tá ali, ó. Academia. Não dá da dar zoom. Mas isso aí, a gente vai lá agora pedir o nosso treino grátis Mas isso aí Vamos ver se dá pra mostrar lá dentro pra vocês Tamo dentro Aí ó, academia gigante Vamos ver as aparelhagens que tem aqui de boa Outra parte aqui da academia é gigante, gurizada, se liga só Muito grande E agora é dona Fran vai começar o Treininho de... Útil Então bora aquecer Tá, bora Vamos lá. Bora Isso Bora Vai em cima, bora Essa posição aqui que é boa Isso aí? Tá pegando treino? tá com o com violento. Olímpia, voador Portugal. O dono da academia, acho que é o presidente do FBB aqui de Portugal. Então, tem o um negócio do Olímpia. Isso aí. o pai tá ficando um monstro. Acabamos de terminar o treino academia é muito boa uh, Não consegui filmar nada pra vocês Mas quando eu voltar para Portugal eu venho aqui de novo e faço um vídeo Bom dia A gente tá aqui no nosso último dia Oficialmente juntos Fala pra câmera Não, vou falar Fala, dá o um olho Não, não para com isso Então a gente resolveu fazer uma caminhada Nada melhor que passar o último tempo juntos fazendo um aeróbico de 8 quilômetros. E amanhã a gente tá pegando o voo pro Brasil, deu tudo certo, teste negativo. E é isso aí, bora! Ainda amanhã mostro mais um pouquinho pra vocês. E nos encontramos lá no BR. Estamos no aeroporto e é seguinte... tô indo embora? Último dia, oficializamos aqui Então pai tá um <risos> brincadeira Mas mãe tá mais sai daí Estamos chegando aqui na fila e bora para o Brasil Espero que vocês tenham gostado do vídeo Continuem acompanhando aí E tamo junto